eu sou o Gabriel Jordan, do JRD e sejam muito bem-vindos ao sétimo... sétimo? Já não sei mais, gente. É o sétimo? Ao oitavo episódio do React de Corrida das Blogueiras, temporada 4 a pérola da minha maquiagem acabou de cair, gente realmente essa introdução aqui tá ótima eu colei esse negócio com cola de cílios 500 vezes antes do vídeo começar e caiu, agora eu colei com tech bond, gente, deixa um like aí que realmente enfim, estou aqui todo chiquérrimo, coberto em pérolas né, só duas são verdadeiras o resto é tudo de plástico, muito que chique muito que chiquérrimo, para reagirmos juntos ao oitavo episódio de corrida das blogueiras, quarta temporada no react de hoje, vamos descobrir se Dakota Monteiro ou Saravica Queen deixam a competição na reta da semifinal, que nos revela quem são os grandes finalistas da quarta temporada de Corrida das Blogueiras eu tô muito animado porque eu quero muito saber quem foi pra final já tenho as minhas apostas, óbvio e também tenho a minha teoria, né, que eu tive na temporada passada na temporada passada tava errada, mas quem sabe nessa ela não se realize, né? Hum. então, se você já quiser conferir o oitavo episódio de Corrida das Blogueiras comigo já vai deixando seu like aí embaixo, se falou por aqui seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações e, é claro, continue assistindo No finalzinho do episódio passado, nós estávamos com Saravik e Dakota Monteiro no flop, né, gente? Eu falei que eu achava que a Saravik Queen deixaria a competição, mas vamos pra interface do React que a gente vai descobrir isso juntos agora. Quem vai pra semifinal de Corrida das Blogueiras Quarta Temporada é você, Dakota. É você, Dakota. Parabéns, Dakota. Você venceu esse flop. E você garante uma vaga na semifinal. Muito obrigado. Acho que vocês sabem que eu tô muito tempo tentando entrar nesse programa. E eu tô muito ah, orgulhosa do que eu consegui mostrar até agora. E se eu saísse nesse momento, ia ser devastador. Eu tenho mais uma chance no Corredor das Blogueiras. E mais importante do que isso, eu não fui eliminada assim, feia. <risos> o terror da Dakota é ser eliminada Deixa feia. Deixa eu falar uma coisa. É, acho que muito do que o Fi disse serve muito pra você. Assim, a gente sabe que você se cobrou de ser perfeito ou perfeita, enfim, o tempo todo. E eu acho que você precisa colocar na sua cabeça que se você não tivesse entregue o seu melhor, você não estaria nesse momento aqui com a gente, mesmo sendo eliminado, quase lá na semifinal. Eu queria agradecer demais, assim. Foram muitos anos tentando entrar e muitos anos duvidando que algum dia eu ia conseguir. Vocês sabem, vim de um outro reality e lá eu fui o primeiro a ir embora isso me machucou muito. E quando eu cheguei aqui, eu entendi que era a vida, vocês e o universo me dando uma chance de poder aprender mais, mas também compartilhar mais de quem eu sou. A gente Obrigada, se vê. gente. Parabéns pela participação. De um total de oito episódios eu cheguei em sete e acho que isso é uma conquista gigantesca pra mim. Apesar de, de não ter alguns resultados dos quais eu gostaria eu acho que esse resultado ele fala mais alto que qualquer outra coisa. E eu acho que hoje eu não saio daqui como uma pessoa que perdeu. Se algo ou tudo o que eu fiz te agradou, e se você aí gostou de conhecer isso aqui, que não aparece tanto assim no meu Instagram, mas que é um pouco mais de quem <risos> eu sou segue me acompanhando, meu anjo você será muito bem-vindo, e eu vou estar muito feliz de poder compartilhar com vocês, eu tanto já estou seguindo os acabamentos, mas também todas as lições que eu trouxe dessa corrida das blogueiras pra vocês, casa. bom gente, como eu imaginava, o Rafa Mello Sarah Vicka Queen, deixou a competição hoje, eu acho o Rafa um excelente profissional, eu acho que enquanto drag, ele tem coisas que me chamam muita atenção e que eu acho excelente eu acho a Sarah Vika elegante, terima, acho muito chique acho que tem muita presença o Rafa Melo out of drag também tem muito carisma, ele tem muita dicção enquanto tá falando essas coisas, essas qualidades pra um comunicador são muito importantes são coisas que eu gosto de ver quando eu tô vendo um trabalho de algum influenciador eu gosto muito do trabalho do Rafa e já estou acompanhando quem é escolhido tem um motivo, tem uma razão eu não sei como o Rafa tá se sentindo nesse momento especialmente nessas duas últimas semanas aí de corrida das blogueiras com a reação do público, enfim. Mas eu espero que ele saiba que ele é um grande artista. E ele pode apostar que muita gente viu o brilho dele no Corrida assim. Eu sei que eu vi. Vamos pra semifinal! Vi <tos> <e> o <entimes> Olha! Lugar, o que tá muito Todas muito bonitas! Tá. Mas eu tô cansada! <risos> sí. A Eli foi de chun o Eric foi é, é. de é Americanas. Temos aqui! A, a Jade foi com a roupinha assim, menos tá. gótica, mais okay Angel Girl. Amei! que a Barbie. Garotinha de balada. Nossa, seja mais criativa, né? Não a para. Matrix versão. É. Aqui tem a versão Matrix gay. Sim, da Barbie. Hum. É, e é bem, bem longo esse body, né? Nossa, o que aconteceu com a bota, amigo? Tingiu? Bem... <risos> tá tá arrumando esse cabelo, amigo Ele tava aqui. alto. Tá tava alto. A é Barbie o tá Alto também vai lá pra chá. <risos> <pensar. risos> Hoje eu tô numa vibe, tipo, é isso. A gente já mostrou quem é, somos, sabe? Existiu. Eu, de verdade, assim, não, não. não, não. <risos> a Jaz doidinha. Tipo, se sair, eu não vou me sentir que, tipo, ah, fui o pior de todos, eu saí da competição. Mas acho que Da mesma forma aqui, já... que. É, então, se tipo, é. vocês sairiam. Eu... Gente, a peruca dela ela é muito linda. Eu quero uma lace, assim. Ela só que sem franja, que eu não fico bem não, eu de franja. Pra mim primeiro, ah, eu... Todo o meu processo, pelo programa, assim, inteiro, foi super intenso em vários sentidos, tanto bons quanto ruins, né. Claro, a gente nunca quer viver as partes tristes, né. Mas eu acho que elas complementaram muito bem as partes boas também, sabe. Cheguei na final e… Uh... Ela tá muito professorinha de, de óculos. que eu sou forte o bastante, sabe. Se eu começar a ter um sonho a partir de agora, não importa se eu tô com medo ou não. É dar o primeiro passo e vai atrás, que pode se realizar. Eu fui poética. De prova, eu fui... acho que se ela é chegar na prova. final, ela ganha, gente. Até o babado dos meus cílios da semana passada. Que hoje eu vim, ó, sem cílios postiços, sem delineador. Porque agora eu empoderei. O <risos> Aqui, ó, natural <risos> e sexy. Isso me lembra uma história. No segundo episódio, eu acho a produção assim no meu pé. Na hora que eu cheguei, cinco minutos pro confessionário, Jordan. Cinco minutos. O confessionário que eu fiz no meu retorno, tava com a cola de cílio molhada ainda, gente. Eu fiquei bem preocupada em relação à Dakota, porque... Ali naquele momento ela percebeu que ela não tem. Não, ela não tinha lido o briefing, né? Se a Diva que entrega emoção. Se lido o briefing, ela era uma certeza que voltaria. Né? Mas como a doida é doida, <risos> não sei não tem uma das duas que voltar. Pedro <coughs> é <igual> um amendoim. <risos> Se o Rafa volta, fica muito feliz <risos> e a Dakota também. porque ela foi uma persona muito importante na temporada. De dentro, e olha que eu nem assisti ainda, viu? O bicho, não sei o que esperar. Eu acho que vai vir é a Isa com a Elu <risos> e a Dakota <risos> e o Rafa junto. Pessoal, bota todo mundo Cachigo do monstro pra quem ainda tá na competição Ai, ninguém sabe quem é Ai, como tá linda Ai, eu amei essa peruca eu Amei, amei, amei, amei Porque todo mundo usa chapéuzinho Porque o seu é maior que o meu, né? Amiga, conta Bicho, tá Tô ansiosa. ansiosa pra saber quando a gente tava no, no lounge, eu já tava desistido Toda cagada. Não, não é desistido, é, tipo, aceitado que eu tinha feito um erro amador, um não erro ter lido horrível, vagado. um erro besta de não ler o briefing. Eu me senti o Eric, Ai, sabe, eu, que burrice. Tava... Gente, já não bem. É. Eu vi que minha trajetória na competição foi muito subindo e descendo por conta do, do meu ego, sabe? Eu vim muito confiante, eu perdi a confiança, eu fiquei muito Ela colocou na make. Semana passada, eu quase perdi minha né, chance. Não que... é uma homenagem pro ego, Oliver, mas digo. A minha aparência do que vendeu o produto, então eu decidi tatuar no meu rosto pra eu olhar no espelho e falar, cuidado com esse ego, hein, bicha. Cuidado com esse ego. <risos> eu não, não vou mentir, assim. Eu não falei nada no último episódio. Mas eu cheguei, assim, acabada, assim. <risos> uhum. Tipo, quase nada. arrependida de ter tipo dado aquele tema pra vocês. Uhum. Pensar que isso pode, poderia ter afetado a nossa relação lá na frente, lá no futuro, por conta de um jogo, começou a me, me dar um desespero, sabe? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô… Tomando as decisões certas, será que eu tô cuzona? <risos> Mas eu gostei, eu gostei até, porque você me deu uma pauta pra eu começar a te lixar lá no depoimento. Oh. <risos> não tava sendo tão neutro. Eu queria uma briga. Obrigado, Dakota, <risos> por ter sido filha da puta comigo. É o tipo um <risos> de jogo dela, a gente ia falar sobre isso. Tipo, não é uma coisa que vai fazer o nosso tentar cancelar ela na internet, nem nada do tipo. Não vim pra arranjar confusão. É, gente, olha só, nível de gente é que, que tem emprego. Não tem Exato. outras coisas Ai, menores pra se preocupar. Ai! Muito... Meu Deus, eu amei a roupa do Fi. Eu quero a roupa do Fi. Meu Deus, meu Deus. <risos> meu Deus olha... O rabão empinado. Oi. O cabelo do Edu. <risos> <risos> Elas gostam de um tá Achei Slay, gente. Babado. É! é. é. E eu quero a roupa do fe muito. Finalista! Uh! Hoje aqui, na quarta temporada de Corrida das Blogueiras, vai rolar um maquiaiabla, tá? <risos> maquiaiabla, né? Gente, o negócio das temporadas do Corrida é que elas são gravadas muitos meses antes de ser exibidas. Uma das coisas que saturou nesse item foi esse negócio do Ablo, do Ablo, do habla, do Ablo, do Ablo. Esse negócio era tipo, é sobre isso e tá tudo bem na né, minha temporada, que a cada cinco segundos tinha alguém. É sobre isso e tá tudo bem! É sobre isso! É sobre! É esse. E aí, acabou. Ninguém mais usou, porque também chega, né. Eu tava fazendo uma análise muito científica e muito empírica, né. Que das gírias que pegaram muito no Corrida, que são de seu tempo. Na primeira, eu não lembro. Na segunda, foi o auge. Teve a Vini Freire falando que foi o momento que eu passei dois anos da minha vida falando aquilo ali. Aí, na temporada 3, foi o É Sobre. E agora, na quarta, tem esse negócio doado. Isso porque a gente pediu pros nossos competidores trazerem aqui uma foto do início oh, da carreira deles. Uma primeira maquiagem, aquele começo da vida de blogueiro. A RuPaul com a foto de bebê. O que, que vocês diria pra essa pessoa? A maquiagem de hoje, desse maqui, fala. É pra vocês se inspirarem naquela fase inicial de vocês e contarem uma história pra gente. A história de superação, a história da trajetória dentro do programa, se for o caso. Porém… Amei. Porém, tá? Amei. Sem deixar de mostrar pra gente uma técnica de maquiagem. É importante lembrar os critérios de avaliação, tá? Ó. Conteúdo do Maqui, fala do maquiagem. Olha, 30 minutos incrível. pra preparação de Mas pele, o que é, é bom pra não ficar perdendo que tempo, que né? A maquiagem polida em si. Durante a prova, tem mais especiais que pouco. entrarão aqui no QG ah. pra poder tirar dúvidas, pedir uma inspiração. Falar mal dos outros. Falar, é, fofocar sobre <risos> a gente. <porque> não. <risos> é uma que e da quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Uma, uma nova, nova blogueira. blogueira né? Uma nova mulher. Boa sorte. Daqui a pouco a gente se vê. Até daqui a pouco, a é. é. Vai, ele ia é baixando Ela pra poder abaixou, passar. Pra passar o cabelo. <risos> <risos> Ai, eu amo. Gente, eu já ia começar preparando a minha pele e depois fazendo o roteiro por último. Por quê? Porque eu gosto de colocar as coisas menos importantes na frente. É assim que eu faço na minha vida. Olha lá com o um bom Galaxy Pocket da ga Galaxy Y, eu acho. A Dakota. Olha! Jade e Eric também, muito divos. Amei. Aquela make do Eric achei bem massa. Mas será que você vai ter tempo pra fazer algo, tipo assim, inspirado, sei lá? Porque uhum. é bem elaborada, né? Franja pesada. Franja <risos> pesada? <não? risos> Meu Deus do céu. <risos> não que, <risos> que você corta pare de rir, eu sou testudo você não teve franja pesada? ela assim tá com a testa melhor que a minha gente. juro por deus <risos> eu amei essa peruca da dakota vou falar isso 500 mil vezes essa e aquela do mullet foram as minhas favoritas assim da temporada que ela usou Olha eles preparando a pele já. Ai gente, amei que falaram isso para eles já ir cuidando da pele. Eric já balando ali, ó, na base. Eli limpando ali onde a franja vai depois. <risos> Ai gente, amei, amei, amei, amei. a última vez ela tirando a peruca no meio <risos> da Será? Na final não vai chorar, não? Vocês estão tirando toda meio? Eu vou deixar só minha sobrancelha, porque eu demoro 5 horas pra fazer ela. Ai, a Lidy. E a Kenya. Todas as vezes winners tiveram seus momentos nessa temporada, campeãs achei muito chique. Os winner Kênia e Lidiane, vocês devem ter conhecido a trajetória dessas Ai, mulheres. mas a roupa da Lidiane tá um luxo, eu amei. Elas vão ajudar você. Será por quê, né? E aí, gente, qual é a minha proposta pra esse Maquia e Fala? Eu quero retratar que eu tô indo pra final do Corrida das Blogueiras, sabe? Eu amei. Eu já tinha me mostrado muito no programa, meus erros, meus acertos. Sempre tem uma conversinha ou outra que falta o público saber da gente, sabe? Uhum. Eu tenho uma ligação muito, fo muito forte com o make artística. Essa aqui foi, foi a primeira que eu postei e tem uma ligação muito importante assim, porque amiga, a única coisa que eu tinha aqui nesse momento era uma torre de tinta. Aquelas cremosas oh, assim. que não tinha nem da Calor Make. Então você vai trazer uma referência isso. da sua primeira make, mas de uma forma que as pessoas consigam replicar em casa, isso, isso. é isso? Isso, exatamente. É interessante. Tem que levar em conta que você vai estar tá contando uma história, Sim. que Sim. você vai estar tá gravando e ensinando ao mesmo tempo. Ali Liz te passou por isso ano passado, só que a gente vai estar tá assistindo vocês, uhum. então acaba tendo uma pressãozinha mais. Isso dá um Eu nervoso, hein? É importante nesse momento assim. É de realmente você pensar se o que você planejou pra falar e a make que você vai fazer vai encaixar dentro tá. do tempo. E acho que de dica final, pra quem tá te acompanhando desde o começo, é que você se mostrou um exímio profissional em várias áreas. Seria legal a gente também conhecer um pouco mais dessa pessoa. Eu adoro as palavras da Nave. É mais, tá na né? Eu tô tranquilo, como as meninas falaram... <risos> a Kênia perguntando então, e deixando automaticamente. <risos> a gente não quer saber do Eric maquiador hoje. A gente quer saber do Eric você Pessoa. na sua casa, como é sua família. Elay! Dona Elay! Olá! E tá muito tranquila, e gente. Tá muito, tá muito tranquila. tranquila. É a Hannah Montana. Eu amei essa Ai, obrigado! Muito é obrigado! E como eu sou drag, eu quero ensinar como que faz série de drag. E como que camufla, com, camufla a barba verde então é isso que eu quero ensinar no meu maquiagem fala eu não vou fazer a, a minha maquiagem toda eu vou fazer só a minha pele enquanto eu converso e aí, É, e fala não necessariamente é a make completa eu não sou muito boa, boa fazer roteiro esse momento é o momento de você mostrar no que você é bom então se você vai mais assim a palavra não é improviso, mas se você vai no espontâneo eu acho que o público vai captar, a gente já sabe que você tem carisma. Pensa que você tá falando A Lidiane foi nessa linha também ela combina. se deu muito bem nessa prova, porque o storytelling dela é, é excelente e é se o da Eli for também, melhor. Eu acho que ela vai se dar mas, bem. E lembrando que como a Eli venceu a prova anterior ela hum. vai ter mais cinco minutos pra conversar com as nossas winners As com nossas winners, já já depois é que a gente ah, terminar. Ah. <risos> tá. Pra essa prova, pra manter a energia boa eu vou me imaginar como se eu estivesse fazendo a minha live Corriqueiras de quarta-feira, que toda quarta eu faço live fazendo comida. da quarta finalmente está aqui! Quem muito. é <risos> aí. <risos> eu tô bem. Eu quero basicamente falar da minha trajetória, sobre o que é meu trabalho. Sobre drag, negritude, arte queer, sobre expressão de gênero. E como eu tô muito gata… Desculpa. E como eu tô muito uhum. grata de ter conseguido chegar até aqui, conseguir chegar no Corredor dos Bogueiros. conseguiu chegar belíssimamente bem. E você pensou em alguma é, estrutura é, é, pra organizar tudo eu isso? Eu separei, tipo, vários pontos importantes uhum. que eu vou vendo de acordo com o tempo. Uhum. Se tiver avançado bastante, eu pulo alguma coisa, vou pro próximo. Vou te dar uma diquinha é assim: bom. que é bom você saber o passo a passo da make que você vai fazer Sim. e você linkar uhum. os tópicos que você anotou ali pra cada passo daquela make ali. Uhum. Você viu que vai se emocionar? Você funciona, hum. entendeu? Nossa. Deixa, você não tá, tá falando de, máscara mãe, de, não você de você. Mas você tá falando de você, entendeu? É. Elas falaram que elas querem ver eu, assim. Então acho que eu vou tentar não fazer a. a voz hiper impostada da pessoa que está no palco falando com as pessoas. E tentar relaxar um pouco mais. E só conversar. Desabafar. Já se de Como que tá o seu planejamento, assim, mana? Então, pra tudo na vida, eu sempre escrevo, faço um roteiro tento dividir as coisas em tópicos. Você é uma pessoa que a gente percebeu ao longo dos episódios que tem muito a dizer. Hum. Então a gente quer ouvir o que você tem a dizer mesmo, sabe? Hum. Tem a questão da técnica, né, gente? A questão da técnica, a questão de tudo que tem que fazer dentro. Mas não se prenda só nesse roteiro. A Lid fez uma coisa muito interessante numa aqui Fala Dela que ela não olhava pra gente, ela Foquei só olhava a câmera. Pra câmera. Você não precisa ah, exato, você foi não o que eu mais gostei da prova da Lívia. A, a gente só vai estar tá lá vendo ao vivo. Uhum. A gente falou de se mostrar, você tem que se mostrar, mas também vai no seu limite. Uhum, você não precisa exato. tipo, ah, se aprofundar e uhum. falar tudo, e não. -se. Deixa, se você quiser, deixar leve, deixa leve. <risos> é, e tem que ser incrível pro público, mas tem que ser incrível para você. Principalmente é, para é. você. E a gente fecha com esse conselho que resume tudo. Obrigada, obrigada, Jade, boa sorte, tá? Boa, boa sorte. sorte, obrigada. É uma prova justamente muito diferente, assim, né? De tudo que a gente fez até agora. Então eu sinto que apesar de ser legal, por ser mais descontraído é tão, dá um nervosismo por ser uma coisa tão abrangente, sabe? Tão íntima. Uhum. Vou com as minhas winners maravilhosas aqui. Boa sorte, <risos> a todos. E voltamos, voltamos, voltamos pra dar uma ajudinha extra pra e Vamos lá, gente. Vamos. Vamos que ela, bora. Ela ganhou a gata... Ela merece. Ela merece. A gata merecedora, você falou? Que você é bem espontânea e que você não tem tanta experiência com um roteiro assim. E eu queria saber de você se você planejou minimamente uma estrutura de um começo, um meio e fim. Sim, coloquei em tópicos. E eu também pontuei entre esses tópicos, tipo, agora falar da maquiagem. Porque uhum. quando eu começo a falar de uma coisa, uhum. é. aí eu esqueço de falar de outro assunto. É outro eu sou assim. É. Ali, né? Se eu tivesse você tá em roteiro. Aqui, você quer ganhar, você está uhum. competindo, beleza. Mas põe na sua cabeça que você. Como se você estivesse em casa. Tô fazendo uma coisa em casa, tô aqui relaxando tô... A melhor dica é essa, gente Mano, é isso, vai indo, entendeu? Você não faz live cozinhando? Você não faz duas coisas ao mesmo tempo? Você não consegue entreter o público e preparar um prato de comida? Então você já sabe fazer isso Só seja você e lembra de falar as coisas <risos> <risos> Só fala. Vamos pro Maqui fala, gente um último castigo do monstro pra produção desse estúdio, que é desfazer e montar o estúdio de novo Estamos ah, Deus aqui pela tenha. última vez para julgar o trabalho das competidoras dessa quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Mas óbvio que precisamos da ajuda das nossas juradas fixas e uma convidada mais que especial nessa grande semifinal. É a grande semifinal. Vamos saber as finalistas hoje, depois desse grande Maquia e Pode entrar, rainha das makes, Karen Bachini. Olha a nossa disco -diva. É, De voo. Muito rosa. Promo pro filme da barra. É, é. E a e é cabelo. mais jovial desse Brasil, nossa jurada Lorelai Fox. Uau, quanto brilho! Hum, tá um hum. hoje, fi. muito futurico, holográfica. Não podemos esquecer a nossa rainha da estética. Estamos falando dela, Nathalie Neri. Diva, Ai, eu, eu amei o vestidinho. É, ela gosta tá. de vestido de noiva, mas não, qualquer vestido, tá? Ela faz a montação dela. Segura esse Juliette ali como coroa. Linda, meu óculos. Para poucas. E a nossa convidada especial dessa grande semifinal de corrida das blogueiras está há muitos anos na internet. Ela tem uma relação incrível com a maquiagem e, além de empresária, ela é dona e proprietária da sua própria Zavares. linha de maquiagem. Pode entrar é. mais uma vez, Mari Maria. Ah. Oh, ela veio de botas desfilando. Ai, sim, a estética dela é um laranjinha pra lá, laranjinha pra cá. Diva, eu gostei e, da maquiagem. Chegou a hora de começar os nossos Maquia e Fala, ou melhor, Maquia e Habla dessa quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Bora começar, então, com a Dakota, nossa semifinalista dessa quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Ai, um minuto pra preparar a bancada, gente. Eu ia botar tudo atrás dia, de mim. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu. meu. nome é Dakota Monteiro, e hoje eu vou fazer uma que fala aqui pra vocês. Eu tava me arrumando pra uma competiçãozinha e… Podiam ter botado um holofostezinho, assim, barra, é extra, marido. né. E enquanto eu tava me arrumando, eu me deparei com essa foto. Do comecinho da minha carreira, dessa bichinha feia aqui. <risos> <risos> então eu decidi falar aqui pra vocês, mais ou menos, a minha jornada de como que foi pra chegar até aqui. E como a make é uma tentativa de ser um pouquinho mais gotiquinha, hoje eu vou fazer uma maquiagem um pouquinho dark, um olho mais simples. Mas o foco tá mesmo na sobrancelhona vermelha para combinar com o meu cachorro Lidiane que tá aqui, que eu vou tentar contar. <risos> então, vamos lá. Eu faço teatro desde os 9 anos de idade. Quando a gente pensa em atuação, em contar histórias, esse tipo de coisa, não existem muitos personagens que contemplam o tipo de pessoa que eu sou. Se eu deixasse transparecer a minha identidade. O IR não era recebido como você não construiu tão bem esse personagem. Era recebido com risada. Era recebido com kkkkk. Olha, o personagem agora é um viadinho. Então, quando eu descobri a arte drag, me veio como uma possibilidade de liberdade absoluta. Eu poderia fazer o que eu quisesse. E eu, assim, caí de cabeça. Eu descobri a arte drag como qualquer... Qualquer bichinha que a gente vê por aí, eu falava... Quando? Mona, se eu me montar... Se eu me montar, não vai ter pra ninguém. Não vai ter ninguém, não vai ter Pablo Vittar. <risos> eu vou ser a melhor drag do Brasil. E mesmo assim, mesmo desse jeitinho, eu me olhava no espelho e eu falava, não. Perfeita. Maravilhosa. <risos> e não era perfeita, não era maravilhosa. Mas me dava muita confiança. O palco que eu construí pra mim mesmo foi o YouTube. E isso pra mim foi relutante no começo, né? Foi relutante, tipo, ai... Ah, Bichinha youtuber, quem que quer ver youtuber? Quem que, quem que quer ver uma drag no YouTube, bicha? Mas eu fui mesmo assim. Então, Muita gente. Então eu criei a minha drag não olhando pra fora e a partir da reação do que as pessoas me falavam, mas a partir do que fazia sentido pra mim. E me reconhecendo cada vez mais quanto pessoa negra, eu via que alguns clichês de drag que eu tava reproduzindo não faziam muito sentido pra mim. Não fazia sentido fazer o nariz super fino, não fazia sentido usar o olho claro, não fazia sentido usar o cabelo liso, loiro, porque eu estava reproduzindo um ideal de beleza que não, não era pra mim. Ser uma pessoa negra, ser uma pessoa LGBT e se enxergar enquanto potência, eu sou potente, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso chegar onde eu quiser. É muito difícil isso acontecer. Eu fazia um trabalho que era extremamente por mim, mas para as pessoas. E descobri que o meu trabalho podia afetar muito as pessoas. E eu comecei a entrar em contato com várias bichas pretas, várias, várias crianças e adolescentes que estavam na mesma situação que eu. E eu pude ser essa pessoa que eu não tive. Hoje, eu tenho uma história de conquista muito grande. E eu espero que não seja o final, né? <risos> todo no final da competição, mas eu espero que esse não seja o final de tudo. Acreditar foi o que me manteve viva. Acreditar que tinha algo que valia a pena no futuro, foi o que me manteve... No presente, foi o que me manteve viva aqui. Porque a gente não sabe se a gente vai conquistar grandes coisas na vida. Mas a gente precisa estar vivo. <risos> a gente precisa gostar de estar vivo. Acho que temos uma coisa bem simplesinha aqui pra gente. É simples, mas causa um impacto. Uma sobrancelha forte, um olhinho esfumado. Deixa eu... Cadê? Cadê, Lidiane? Aqui. <risos> assim, Ai, que saco. Teleta, eu tentei fazer um look mais roqueirinha. Um mulletzinho bonitinho pra dar o meu. O bom é que uma sobrancelha ficou levemente mais grossa do que a outra, mas tem a franja. Ninguém precisa saber. E, mas é isso. Uma que fala vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que vocês tenham absorvido alguma coisa disso. Espero que vocês tenham achado a tata ela, ela fez sim. em pouquíssimo tempo eu e foi muito bonita as palavras já, eu dela então de seguir a Tata em todas as redes sociais gostei a jogar. Comprar uma obrigado da cota eu gostei Carabin, gente boa sorte eu fiz tudo que eu tinha planejado tudo que eu tinha escrito de, de roteiro eu consegui falar eu consegui sair inteira montada. eu me maquei e eu falei só que eu não cheguei a falar sobre o que eu estava fazendo em relação à maquiagem que eu não queria perder o, hum, o que eu tava nossa próxima candidata semifinalista, Elai. Tentando aí uma vaga na grande final da quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Uhum. É, gata. E aí? Tudo bom contigo? Tudo bom contigo, gata? Comigo tá tudo bem? Graças a Deus. E hoje é um vídeo diferente que eu não costumo fazer. Porém. Eu passei a gostar de fazer vídeos assim. Que é o quê? Eu maqueia e fala, gata. É, querida. <risos> e hoje eu vim assim, é, só com uma peruquinha mesmo. Com adereço de cabeça, com óculos. Por quê? Porque eu não queria chegar feia. Mas eu vou ter que me desmontar aqui, né. Me desmontar aqui com vocês. E é o seguinte… É, esse é o meu cabelo natural, tá? Eu tenho muito orgulho dele. Quando ele tá arrumado. Quando ele não tá arrumado, aí a gente tá um pouco de vergonha. Hoje, eu vou ensinar vocês como que faz uma pele de drag, tá? Amor. Você camufla a sua barba de macho pra parecer aquela menininha mais confiante, com uma pele mais polida. Eu tenho aqui um pó. Vamos usar aqui também o iluminador. Vamos usar um batom vermelho, tá? Se você tiver laranja, pode ser também. E duas bases. Sim, eu uso… Pra mim, barba. funciona melhor o laranja. eu já fiz, então eu já… Se bem que eu nem faço isso, eu faço parcialmente parcialmente fazia no sobrancelho. Parcialmente, ogra, né. <risos> então vamos lá, ó, barba, pele, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos começar com batom vermelho. Por que batom vermelho, Elay? Porque o vermelho… Com Cancela o, o verde. verde da sua barba e com o tom da sua base vai dar toda uma colorimetria ali, eu não sei muito explicar bem. Porque eu aprendi com é. drags, tá? E eu faço e funciona. Então eu tô falando pra vocês, mas eu não sei direito falar sobre colorimetria, não, gente. Eu só sei que dá certo, tá? Então você passa aqui, ó. Você também pode passar nas suas olheiras. De e voo. nas tatuagens, se você tiver alguma. E depois você vem com o dedo e espalha, tá? Então vamos começar falando sobre mim também. Bom, meu nome é Victor, todo mundo me chama de Eli, Eu sou de Anápolis, Goiás, tá? Sempre soube que eu era uma gaysinha. Uma viadinha. E sempre tive esse jeitinho mais delicado, esse jeitinho mais açucarado. É, de falar com as pessoas. Ó, passamos o vermelho aqui. E agora o que, que a gente vem fazer? A gente vem com o pó e vamos selar isso aqui. Porque se a gente não selar, o que acontece? Você vai passar a sua base por cima desse trem vermelho aqui, tá? E Eu você ficar vai se rosa. e vai misturar a cor vermelha com a sua base. Você vai ficar parecendo doritos, né? De pimenta. Não é o que a gente quer hoje, nem amanhã. Nem nunca, né? Porque a gente tem que sair bonito. A gente vem selando. Cadê o timer da Eloy? E depois a gente tira com um pincel maiorzinho assim, ó. Bom, igual eu disse, que eu sempre fui gayzinho isso não era muito bem visto pela minha família, não. Porque a minha família, ela sempre foi uma família mais, assim, religiosa. E. Infelizmente, eu não tinha muita abertura pra me soltar. Pra falar com a minha voz natural. E sempre foi muito difícil. E por ser muito difícil, agora a gente veio pra base. Só um minutinho, gente. <risos> eu vou primeiro com essa base aqui, tá? Que é a mate. Então ela vai deixar a pele mais sequinha e é de cobertura alta. Volta então, no assunto, mulher! Power Stay, que é 24 horas, que é mais um aspecto mais glow. Então vai ficar isso de sequinho, mas é glow. Não é glow não, é like. É. Que história é essa? Que história é essa? ter que me defender. tem que aprender a me defender da minha própria família. Todo momento, olha para você e fala, vira homem. Não fala desse jeito. Você se sente atacado, sabe? Então você cria essa forma de se proteger, de tentar se defender. Que é ficar respondão, ficar teimoso. E até que eu, infelizmente, fui expulso de casa. Ó, eu dou razão pra eles, nas primeiras vezes eu dou razão, nas primeiras duas vezes. Mas depois da quarta, gata, realmente foi preconceito mesmo, tá? Eu não me assumi pra minha mãe assim, ah, eu sou gay. Eu cheguei nela e falei assim, eu vi um menininho bonito passando na porta, falei, mãe, olha que delícia. Aí ela olhou assim pra mim. E continuou fazendo almoço. Aí eu vi que eu tava tendo abertura e eu, continu... eu fui a fundo, gata, eu fiquei mais gay ainda possível. Quando eu fiz 18 anos. Eu e a minha melhor amiga, a gente queria chamar a atenção. E aí, foi a, que a Pablo explodiu. Eu acho que ela já era explodida, mas foi aí que a gente notou que ela tava explodida. E aí, a gente viu que ela era muito babadeira. E onde ela chegava, ela… sabe, ela… Marcava a e todo mundo queria tirar foto com ela. E nós queríamos essa atenção também. Então, a gente queria ser drag a partir daí. Porque drag chama a atenção onde passa. É uma coisa, assim, que todo mundo quer tirar foto, que todo mundo quer estar perto. Aí foi quando você começou a passar maquiagem. Inclusive, essa foto aqui foi no começo, tá? No começo das minhas montações. E você pode ver que aqui era só um, um pó, não tinha nem base. Um pó, um preto no olho, um batom <risos> e a unha pintada de mau jeito. Pra mim, isso era… Lacre, Posso O momento. pra e todo mundo vai me amar. Pra <risos> mim, isso é depois que eu fui descobrir os truques de maquiagem, etc e tal. Eu me afastei da minha família durante um tempo. E esse tempo fez eles sentirem saudade de mim, e eu senti saudade deles e delas. E eu acho que... As, eu acho não, porque eu sou prova disso. A saudade, ela cura muitas feridas. E eu comecei a ficar com saudade deles, e eles começaram a ficar com saudade de mim. Hoje em dia, pela saudade, eles deixaram os preconceitos de lado, me tratam super bem, eu trato eles. Super bem. Meu padrasto que não gostava muito de mim, ele me deu o meu vestido preto, que eu tô no penúltimo episódio. Então assim, a saudade curou muitas feridas de toda a família, sabe? Se eu sinto que Deus tá comigo, então, gata, eu posso enfrentar tudo que vier. E tudo que as pessoas falar porque eu já ouvi muita coisa. Teve vezes que eu já cheguei em festa e eu puxar conversa com algumas pessoas, essas pessoas falaram que você não vai lá pra trás? Eu acho que tem gente lá atrás que você conhece. E você sente que as, porque as pessoas não querem que você esteja ali. Então, assim, é difícil. Mas você aprende a ser forte nesses momentos. E aí, nesses últimos tempos, eu descobri o Corrida Gata. E aí, eu falei assim… Eu vou sei maquiar. Eu tenho carisma, eu acho. Quem sabe… Eu tem. Que eu e também, é 30 Pode. mil reais. Dá para começar a minha carreira e investir muito em mim. Porque eu tenho um sonho. E esse sonho é crescer no meu trabalho, que é que eu trabalho com a internet. Eu tenho um canal no YouTube, né? Meu sonho é crescer, ganhar muito dinheiro com esse canal, ser reconhecido. E poder dar um futuro e um presente melhor para minha mãe. Porque a minha mãe ainda, para comer um arroz com feijão e salada, ela ainda tem que aceitar ser babá dos filhos das vizinhas por 30 reais. É difícil ver alguém que se ama no lugar que você não acha que ela mereça estar, né? É muito difícil. Bom, gente, passei a primeira camada da primeira base. Ficou boa, não? Mas o importante é você entender os passos aqui. Que na sua casa você faz melhor que eu. Mas a minha mãe, ela não é uma pessoa triste não, tá, gente? Minha mãe ama cuidar de criança, ama. O defeito que minha mãe tem é não saber falar não. Porque... A... As vizinhas chegam lá nela. Ai, Simone, vê aqui a minha, minha filha, por favor. Minha mãe só olha, ela vai perguntar o preço. Vai dar o preço dela, depois que a mulher já foi pro trabalho e voltou. E a mulher só dá uns 30 reais, minha mãe aceita. Esse é o defeito da minha mãe. Mas é isso, gente, porque eu acho que eu devo ganhar o Corrida das Blogueiras. Ó, oh, talento, tá eu sei que eu tenho days só quando eu tenho um tempo. Aqui, é contagem regressiva. Vou sair <risos> Mas o importante é você entender o... O, o, o passo conceito. E, passo aqui. e eu dei tudo de mim nesse reality. Não queria chorar, chorei. Cassei uma briga, não achei. Mesmo assim, <risos> eu sou satisfeita. Diva. E eu acho que vai render muitas figurinhas. Eu sei que não é motivo bastante, mas olha aqui. É lacre. É isso aí mesmo, gente. <risos> e, ó, tá vendo barba aqui? Eu acho que não. É isso, gente. Tô eu falando, acho. Mais, mas o intuito do vídeo tá entregue. Que é camuflar a sua barba e deixar a sua pele com uma alta cobertura. Não falei que ia ficar bonito. E é isso. Muito obrigado. E vem a mensagem lá no Instagram, me segue lá também. Mas me segue aqui no YouTube primeiro, porque eu ganho dinheiro é aqui, tá? Obrigado, galera. <risos> obrigado, eu. De... Teoricamente, eu entreguei. Literalmente, não. O que eu planejei foi: vou dar uma ideia para os meus seguidores, uma ideia de maquiagem, enquanto eu conto a minha história. Contei minha história, expliquei os passos-passos da maquiagem, e deu para entender tudo. Não prometi ficar bonita. Bonita ou não, emocionou. Tanto emocionou que borrei a minha maquiagem aqui, chorando. Então não olhem pra esse meu lado aqui. Olhem só pra esse hoje, tá? Por gentileza. Maquia e habla do Eric. O que será é que ele preparou? Vamos descobrir. Divo muito Matrix. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Menina, vê só, tava eu já me arrumando aqui a final de Corrida das Blogueiras 4 e eu lembrei que eu preciso agradecer a vocês por todo o carinho que eu tô recebendo e mesmo que vocês já tenham me visto de todas as formas possíveis no programa queimando os dedos com cola quente, fazendo muita, muita make <risos> é, Quem eu nunca? Eu um pouco falta de um momento mais íntimo ali pra vocês realmente saberem de onde surgiu o Erickson Neto de tudo, onde tudo começou, assim minha make sempre começa pela que peste. Que sim que é Erickson, que sabe disso. Uns dois pra três anos, assim. Eu fui, literalmente, abandonada pelos meus pais. Meu pai e minha mãe biológica, assim. Eu sou fruto de um relacionamento bem complicado deles. Porque eles eram envolvidos com muita coisa errada, gente. Vocês sabem as coisas erradas que eu tô falando, né? Quem conta essa história pra mim, já me mostrou até por foto, é a salvadora da pátria, que é minha avó. E eu sou muito, muito, muito, muito grato por ela. Que eu tenho certeza que talvez vocês não estivessem nem me vendo. Aqui hoje, a gente sempre foi de uma família muito humilde, assim, lá em casa, muito batalhadora. Minha avó sempre foi dona de casa, assim, sempre vendeu sua dona Avon, tudo isso pra me ver numa situação bem, assim, sabe? Meu avô também, porteiro até hoje, e eles gostam até de brincar, assim, que eu sempre fui um pobre muito rico, sabe? E, nossa, a gratidão que eu tenho por eles, meu Deus do céu. Gente, a minha pele que eu tô fazendo aqui é um negócio... Bem basicão mesmo, que vocês vão ver que eu vou arrasar, no delineador colorido, que logo mais vocês vão entender, tá bom? E aí, ó, já fiz o contorno, com esse pincelzinho aqui eu consigo esfumar muito bem, eu também faço blush com ele. Pego aqui um pouquinho e vou aplicando. E aí, gente, fui crescendo. E aí vem o um momento da internet, assim, eu tava bem naquela fase pré-adolescente, Começando a ver muito vídeo no YouTube, Lorelai Fox, alguma coisa Vitor Nogueira ali. Eu gostava muito de ver o processo de uma make. Tipo, nossa, que incrível! Como eles conseguem se transformar. Eu almoçava, jantava, assistindo eles, né? E aí, Halloween na minha cidade me deu a vontade de fazer uma make artística. Que a primeira que eu fiz, gente, foi essa bem colorida aqui, bem artística. A Já devou na primeira. A tinta cremosa que eu tinha. Sabe, foi bem desafiador, assim, por não ter material suficiente. Mas que o pessoal gostou muito, isso me incentivou bastante também. Ai, gente, eu vou passar iluminadorzinho aqui, só pra dar um babado. Eu acho que ele é, tá indo e voltando nos assuntos muito bem. Make artística, eu não parei, assim, foi até louco, porque era algo que eu não fazia antes. Foi bem bacana essa questão, porque eu queria realmente ser bom em uma coisa, mas eu não… Não via ali o trabalho ainda por trás de tudo. Eu realmente fazia porque eu gostava, que eu amava, sabe? E aí foi gratificante ver que eu tinha uma coisa dentro de mim que eu tava certo sobre aquilo. E aí vieram várias, várias e várias, várias, várias batalhas. Consegui vários atendimentos. E aí eu já fui conseguindo ajudar meus avós também em casa. E aí nessas batalhas, uma loucura muito boa, eu entrei num batalha de challenge do Diva Depressão. E o batalha, gente, eu tinha uma coisa em mim. Eu votei muito para ele grande. na Quando época. Quando entrei no batalho, eu sabia que eu ia ganhar porque eu era boa, era impossível perder, sabe? Eu tava com isso muito na minha mente e eu esqueci que talvez eu poderia perder, sabe? Se eu perdesse aí, minha vida ia acabar, minha vida ia morrer e foi o que aconteceu. Eu não consegui entrar no Corrida das, é, das Blogueiras 3, mas <risos> foi bom isso ter acontecido porque esse momento que eu perdi o... O batalha de challenge, o que é que acontece? Eu briguei com minha mãe, briguei com meu avô, a mãe que eu falo é minha avó, assim, e foi bem triste, eu briguei com os meus amigos também, e eu fui egoísta com eles, que sempre quiseram o um melhor de mim, e comigo também, sabe? Eu consegui não desistir muito pelos que os jurados falaram, Lorelai, os meninos também falaram muito isso pra mim, de que eu era bom, sabe? E aí, continuei a fazer meu bom trabalho, ajudar minha mãe em casa. E aí aconteceu de entrar no Corrida das Blogueiras. Estou muito feliz pela minha trajetória. E é esse momento que eu vou fazer um delineado super colorido para vocês, gráfico. Assim, eu peguei uma referência do que foi meu início, né? Gente, aqui no delineado é muito simples. Eu consigo fazer as mesmas cores na mesma hora, porque eu sinto que dá uma simetria maior para você. E até nisso aqui, a gente consegue Também. ver, gente, que você não precisa de todos os materiais, assim, sabe? Igual eu fui no meu começo, não tinha iluminação, não tinha make suficiente, mas aí, ó, você vê com uma paleta de sombra, que essa aqui é de muita boa qualidade, e acessível, a gente consegue fazer um delineado super colorido, sem precisar ter vários delineadores, igual eu fiz com minha torrezinha de tinta lá no começo. Comecei pelo verde, aqui as transições de cores, ó. É bem você conseguir encaixar um em cima da outra, sem ficar tão marcado. Quando eu penso, no prêmio, eu quero realmente investir em uma câmera profissional e também poder ajudar lá em casa, assim, sabe? Eu tô fazendo mais um apressadinho aqui, porque eu não tenho muito tempo, tá? Mas eu queria muito que vocês torcessem por mim nessa final. A gente tem um ponto bem importante aqui dessa maquiagem, gente, que é a respeito dos meus olhos em si, né? Antes do da última semana, eu detestava o meu olhar caído. Eu detestava, tipo, muito mesmo. Mas aí... Graças ao Corrida das Blogueiras, eu aprendi a gostar de uma coisa que eu via um defeito por muitos anos. E simplesmente agora eu tô apaixonado pelo meu olhar, assim. <risos> E é por isso que eu vou usar apenas uma máscara de cílios. Vou aplicar aqui em toda a extensão. E no mais, gente, acho que é isso. Precisava contar para vocês esse momento mais íntimo que eu não conseguia mostrar no, no programa, mas pela dinâmica em si. Ali tem um lado muito glamuroso. De ser bom na cola quente, ser bom ali no carão Mas essa história um pouco vulnerável Que não me deixa triste Eu não consegui mostrar lá E estou muito feliz de ter conversado com vocês A respeito disso Ok, gente, vocês estão gostando? Acho que eu estou pronto para uma pro final de Corrida das Blogueiras né? Nos lados <risos> eu não gosto muito de passar batom assim, Talvez só um contorninho Mas aí eu vou passar um gloss Tem um lindo aqui do, desses holográficos Azul eu acho que ele já podia encerrar. Eu achei que ficou muito, muito, muito bom o storytelling. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse nosso momento. Torçam por mim na final, que eu tenho certeza que a gente vai arrasar e trazer a cola quente a coroa de cola quente lá para João Pessoa, viu? Beijo. Tchau, tô atrasado. Beijo. Esses últimos é um tópicos que o Eric trouxe a respeito do olhar dele e tal que ele já tinha trazido na semana passada. Vocês já sabem como é que eu me sinto em relação a isso. Eu também me identifico em alguns aspectos extremamente semelhantes. E eu achei que ele transitou bem entre os assuntos, né? No mais, eu gostei muito do vídeo, gostei muito da história. Eu consegui falar tudo que eu tinha planejado, mas eu não consigo lembrar da sequência dos fatos, assim. Eu não sei se eu consigo chegar na final. Mas eu também não tô triste pelo que eu fiz, não. Não senti que eu fui, tipo, péssimo, sabe? E o nosso último Maquia e Habla de hoje, da Jade Borg. a ah, mais, mais. Vamos lá. <risos> Olá, meus queridos, tudo bom? Eu sou a Jade Borg, e hoje a gente vai fazer um negócio um pouco diferente. O babado aqui vai ser assim, mais íntimo e topão. Por quê? Estamos aqui no Corrida das Blogueiras, e eu decidi mostrar um lado mais assim, interno, sabe? Por baixo desses 5kg de make que vocês sempre veem. Então, o que vai rolar. A gente vai ir pra era da Jade Cotoco, né? E pra isso, a gente vai ter que também ter uma make condizente com meu dia-a-dia, -dia, né, e o porquê que eu geralmente faço essa make mais padrão, padrão pra mim, né, porque pra algumas pessoas talvez seja um pouco mais <risos> além. Então vamos lá, gente. Quando eu era criança, acho que muita gente deve pensar, nossa, as blogueiras já devem começar, assim, a vida toda chegando, chegando, né, mas a verdade é que eu odiava pessoas, tá? Eu não gosto de ninguém. Porque mãe tinha que me Muito eu. Você acredita? Ela falava, ai filha, vai lá brincar com a criança e eu te levo na Lan House. Aí eu tava, tá vou lá. Então. <risos> e aí o que acontecia? Ela não levava. Nunca chegou o dia da Lan House, na verdade. Diva. Né? Mas tudo bem, a gente supera. E aí o que ela fez? Ah, essa menina precisa, meu Deus, tirar essa vergonha de Tutu Pom. Então vamos colocar ela no acampamento, desses assim, de filme de terror, sabe? Primeiro, eu vou passar aqui só um corretivozinho, gente, pra gente poder começar esse babado. E aí, enquanto os monitores estavam ocupados com aquelas crianças, eu decidi fugir. Eu queria era passar a mão nos potrinhos, eu. E aí, quando <risos> o pessoal tava de boas lá, correndo com ovo na boca, alguma coisa desse tipo, o que que eu fiz? Eu fiquei brincando com os cavalos, só que o que eu não sabia um desses dias era que eles ficavam soltos. E aí, do nada, o bicho do meu lado, assim, ó. Oi, lindinha, posso passar por cima de você? Eu, ai, alegria, vamos de correr? E aí, gente, foi só desespero. E aí, qual que foi meu plano? Acho que seria uma boa ideia eu entrar no meio da floresta, porque aí ele não vai conseguir ir atrás de mim, né? Me perdi por várias horas. E quando o um monitor finalmente me achou, eu tava num laguinho chorando com um monte de sapas e... Eu, recentemente até descobri que a minha família não sabia disso. A gente, né, hoje em dia dá risada, mas na época só desespero mesmo. Então a gente se passa, assim, para uma fase mais conturbada mesmo. Que eu entrei pra escola religiosa. Minha família pensou, ah não, ela vai conseguir ficar mais assim, Não recomendo. Empática, né, com as pessoas, mas fofinha, né, atenciosa. Só que, infelizmente, tudo que eu passei a gostar era do diabo ah eu gosto de maquiagem, é do diabo ah mas eu gosto de gente do mesmo sexo, é do diabo eu tô aqui passando uns tons de azul porque eu estou numa vibes mais assim levezinha hoje, mas vai ter um porquê no final vai ter todo um babado que vocês vão descobrir logo logo e então foi a era então a cara eu do pros eventos cosplays veio o naruto na minha casa e falou Linda, vem cá, eu tenho um ideia ideal pra você. E eu me joguei, gente. Eu me joguei nesse lado mais nerd, assim, da vida. Eu me sentia parte de algo especial. Mas também era uma forma de fugir da minha realidade. Que, infelizmente, não era exatamente o que uma criança e uma adolescente deveria... Talvez estar tá vivendo, né? Mas, fomos indo aí. Eu conheci a internet, na época do baile aliás. E eu pensei, cara... Quero mostrar um pouco da minha vida, do meu, da minha vida pessoal. E foi um caminho de volta, né, gente? Aliás, tá vendo essa fotinha aqui? Em que eu era uma sereinha? Foi uma das minhas primeiras maquiagens artísticas, por incrível que pareça. E é muito simbólica pra mim, porque essa maquiagem eu usei pra ganhar o meu primeiro iPhone, né? Porque eu tinha um pocket, parecia um Lego no negócio. Mas eu escolhi fazer essa sereia principalmente porque naquela época, como eu me sentia muito sozinha, eu buscava lugares que me deixassem me sentir até limpa de certa forma em relação às coisas que eu vivia e tudo que acontecia, né? Eu não tô entendendo então, muito a questão do storytelling, amava, parece que ela tá contando entrar, algumas histórias entrar, diferentes, mas possível, sem uma continuidade assim, assim para elas. E aqui, gente, eu gosto muito de fazer um degradezinho só passar um corretivinho pra dar uma pigmentação maior. Pra gente dar essa sensação de, de repente, uma ondinha, sabe? Pode parecer meio besta, assim, falando, né? Tipo, nossa, parabéns, você conseguiu o seu primeiro iPhone. Mas, a minha família nunca foi de me dar suporte com essas coisas, não. Eles falavam, ó eu vou pagar o básico pra você, comida, casa, e mesmo assim, acontecia muita situação. Então, eu fiquei, tá bom. Então, eu vou ir atrás do que eu quero, vou ir atrás das coisas que eu gosto. Eu cheguei até a entrar na faculdade de gastronomia tá passada, pois é eu posso ter muito, ido muito mal na prova de improviso aqui, mas me bota na frente da sua geladeira pra tu ver se eu não faço um ranguinho bem gostoso, <risos> bem gostoso <sabe? risos> meu sonho era fazer um bolo de charizard, assim, levar sabe? do nada, pra dar para muitos dos meus amigos, e eu até cheguei a criar uma lojinha, assim, online de doces por encomenda, doces cosplay, e eu ajudava muito minha família nessa época por causa disso só que realmente, com a falta de apoio deles, com esse preconceito em relação à internet e também, somado algumas outras situações, eu decidi seguir o meu caminho sozinha mesmo. Eu tô aqui esfumando um pouquinho de pretinho, porque eu gosto A maquiagem um tá assim, legal. Se falar a verdade, vocês sabem que às vezes eu dou uma improvisada na make, porque. Eu Muito sozinho. eu! Eu gosto de ter uma ideia e depois eu começo a improvisar outra e tá tudo bem. Eu amo fazer umas coisas assim, bem aleatórias mesmo. E. Eu fico muito refletindo, né, eu refleti muito hoje sobre o que eu gostaria de trazer aqui, e são trilhões de situações e vivências que seriam super legais de contar, tanto boas quanto trágicas e até kkk e até chororô. Mas eu decidi trazer algo que fosse simbólico, principalmente com essa foto, já que a água em si e esses símbolos que a vida foi me dando foram fatores decisivos para que eu quisesse buscar. Apoio, uma coisa que demorou muito tempo pra eu ir atrás mesmo, né, gente? E eu recomendo que, caso vocês estejam passando por qualquer coisa na vida de vocês, seja mais ou menos boa, seja ruim, seja trágica, seja bizarra, você peça ajuda. Pode ter uma outra pessoa que não vai querer te ajudar não, tá? Isso aconteceu comigo realmente, mas um dia vão te ajudar. Gente, eu vou passar aqui, ó, essa colinha de cílios. Nesta gotinha aqui. Vocês sabem que eu sempre gosto de colocar essas gotinhas embaixo do olho. Mas tem um significado. Será que você vai segurar? Eu aprendi que as minhas dores. Elas Parece não me definem. Bem mas elas fazem parte de quem eu sou. Amei a então, reflexão. Então, eu acredito muito que as coisas que eu vivi. Olha, mudaram segurou. para que eu fosse quem Diva. eu sou hoje. E pudesse ter a oportunidade. Não só de poder mudar a minha vida. Mesmo com todas as coisas sendo contra isso e também ir atrás de ter o que fosse necessário para ajudar outras pessoas que passassem pelas mesmas situações. E eu espero que isso acalente esse seu coraçãozinho para que você também se sinta confortável de um dia seguir os seus sonhos e pedir ajuda caso alguma coisa esteja acontecendo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e é muito ótimo você ver pessoas sendo amadas por quem elas são. E eu me sinto muito Dessa forma, estando nesse programa Então Tenham esperança em vocês E tenham esperança nas pessoas que vão aparecer Na sua vida, porque algumas podem ser Horríveis, podem, mas vão ter outras Que vão ser incríveis E eu só queria agradecer Pra você que ficou assistindo até aqui Esse grande devaneio da minha mente Muito obrigada por <risos> tudo Hidratem essa boquinha quando eu entrei e vi a Mari Maria lá, eu já senti a minha perna bambaleando, assim. Com certeza, não é o vídeo do ano, mas era o que eu queria hoje, sabe? Eu realmente gostaria muito que as pessoas conhecessem isso, e não só tivessem essa ideia mesmo, né sobre como foram as coisas, mais ou menos e também se inspirassem eu gostei do vídeo da Jade eu achei que no começo, aquela história lá do parque, do acampamento, não sei muito bem, ficou um pouco desconexa do que ela tava contando depois, mas eu acho que o final amarrou muito, principalmente na hora que ela começou a criar esse storytelling com o ouvinte, né a pessoa que tava ouvindo, ah, se você também tá passando por uma situação parecida assim e tal eu gostei muito dessa parte, eu achei que em alguns momentos ela poderia ter desenvolvido um pouquinho mais profundamente, mas gostei de ouvi-la, gostei da maquiagem, ficou muito bonita. Acredito que a técnica que ela tenha escolhido mostrar tenha sido de colar as pedrinhas, talvez. Mas também tinha que mostrar uma técnica de maquiagem junto, né. Então bora pra avaliação. Nós vamos fazer a deliberação na frente das nossas candidatas pra daí já dar todos os resultados. Acho que eu já devo dizer que o discurso de todos vocês tocou todo mundo aqui de uma forma diferente, cada um numa intensidade diferente. E essa é a intenção do Maqui fala, ah, eu é. acho. E Principalmente parabéns. o Maqui fala que vai definir, né, é, os finalistas dessa quarta temporada. Com e isso que o Fih falou é muito verdade. Assim, eu acho que. Eu tenho certeza que vocês não têm noção de como a história pessoal de cada um de vocês nos tocou de formas muito diferentes aqui nessa bancada. Começando dessa ponta daqui. Indo até lá no fim. É. Inclusive, a gente traz aqui um quarto convidado que não vive essa experiência todos os dias. Porque a gente se apega a todos vocês. Parabéns pela trajetória de vocês. Foi incrível dividir esses momentos com vocês aqui nessa temporada. Foi muito especial. Mas a gente precisa abrir essa grande final pro pessoal de casa sentar o dedo no voto, tá? e dá um passo à frente, por favor. Elay, é… do fundo do meu coração, uhum. assim. Eu me identifiquei muito com a sua história, enquanto uma criança gay. Muita coisa que aconteceu com você também aconteceu comigo. E eu não tive como não me emocionar com a sua história. E aí eu queria te parabenizar pela coragem de trazer a sua história nesse momento tão importante da competição. Vocês tinham escolhas, né? Não precisava, não era um requisito fazer dessa forma. E vocês escolheram trazer as histórias de vocês, mas você trouxe de uma forma que me tocou demais. Me emocionou demais. Então, antes de mais nada, parabéns pela coragem. E aí, vamos falar agora um pouco sobre o seu Maqui Fala, na questão também de trazer uma técnica de maquiagem, Obviamente. né? A pele que vocês estão a fazer e tudo mais. Eu gostei muito. Eu chorei, eu ri, eu acho você, assim, demais. Já virei fã do seu oh, trabalho. E se eu pudesse te dar uma dica, assim, na minha humilde opinião, assim, é uma coisa que eu falo pra mim mesmo. Às vezes, colocar uma metazinha, porque como você é muito espontânea você acaba, tipo, entregando toda aquela espontaneidade. Aí se você fizer, tipo, um roteirinho, uhum. você vai na espontaneidade entrega, tipo, algo a mais que talvez você não estaria pensando naquele momento. E também achei legal que teve um grande clichê no seu Maqui e Fala que eu fiquei apaixonado, que foi ter uma mensagem no final, sabe? Você contou uma história com uma moral. Que era a saudade curou as feridas que você tinha com a sua família. Essa parte, você desabou a vovó, querido. O remédio do coração veio, porque… <risos> foi babado, <risos> Foi babado. Parabéns, Elaine. Muito obrigado. E aí? Verdade. Eu vou reassistir sem maquiagem, não. gente. Todo mundo, infelizmente, não é que nem o seu. Mas o seu deu esperança, assim. Muita gente, com certeza, vai dar. Muita gente. E nesse momento, eu acho importante a gente falar, não somente pra Eli mas pra todos vocês que a gente atualizando os prêmios dessa temporada que se dividem aí entre de, em valor em dinheiro, contratos com os nossos patrocinadores que vocês terão acesso esse prêmio se totaliza <risos> em mais de 100 mil reais, tá? Eu acho que eles não sabiam ainda. É, sendo assim, Eli você é a primeira finalista dessa temporada. <risos> Ai, gente, ela emocionou Ela emocionou, emocionou gente, muito lá, Obrigado Obrigado, gente De verdade Ai, eu vou chorar de novo Eu tava um pouco insegura dessa prova Mas eu peguei uma dica que ela me deu Muito importante, que ela falou assim Que você tá seguro, você faz live cozinhando E fazendo suas coisas na sua casa E eu pensei é verdade. E nunca dá certo. <risos> <risos> eu acho que ele dá uma coisa perfeita. Eu vou ser o mesmo. Então, eu só tenho a agradecer. Gente. Pode ficar aqui ao lado, Eli. Obrigado. Obrigado. Eu. Daqui a pouco a gente conversa mais. Dakota Monteiro. Vamos lá, Dakota. É, Dakota, acho que não é segredo pra ninguém que você é muito foda. Você é muito foda. E você se mostrou muito foda, desde o primeiro episódio Onde você prometeu um monte de coisa, você foi pro flop E você assumiu que você foi pro flop, porque você tava numa zona de conforto E mesmo assim, quando você voltou, todo mundo disse o quê? Que você é a mais forte daqui, você é a mais foda daqui <risos> Porque você é isso, né? A gente acompanha o seu conteúdo, a gente vê o que você faz Eu amei te assistir, sério E quando eu tava te assistindo, eu falei, gente ela já é um sucesso. Um vídeo incrível no YouTube, não precisava de corte, não precisava de nada. Eu me apaixonei, de verdade. <risos> você apresentou uma make linda, você foi engraçada. Você fez tudo que você podia ter feito com a melhor qualidade que você fez. Mas eu senti muita falta de, de te ver um pouco mais desmontada, sabe? Mas você, você entregou tudo que você podia e foi incrível. Foi incrível, você se sinta orgulhosa. Mas eu tô puxando a sua orelha. Porque eu... ninguém puxou a minha. E aí, Lori? Teve uma frase que você disse que é sobre acreditar foi o que te manteve viva. Eu acho que essa é uma mensagem fundamental do seu Maqui Fala, e veio de uma forma muito bonita bastante elaborada, parabéns. Mas eu senti muita falta de você me dizer o que você tava fazendo você fez a sobrancelha vermelha, mas não com o que é que tu fez é tipo assim, aqui eu vi o batom, eles lá viram sombra, sabe então eu senti muita falta de ver o passo de você me contar o que que você estava fazendo durante é, eu não me atentei a isso. O que você fazia, de você me explicar que técnica que você tava usando, o que que você tava fazendo eu achei a sua ap a apresentação, assim de apresentadora, de parabéns, sua apresentação foi muito incrível. Da eu amo você do fundo do meu coração, mas você não vai para final da corrida das blogueiras. Parabéns pela trajetória. Que você tenha absorvido o máximo de coisas positivas dessa competição. Eu não acredito. Eu não. Gente, é sério, eu tô eu tô completamente em choque que a Dakota não vai competir na final. Eu juro pra vocês que eu tinha expectativa de que a final ia ser a Dakota mais alguém. E esse alguém ia ser a dúvida. Ah, eu já sou fã da Dakota há mais de um ano antes dessa quarta temporada. E não era dúvida pra mim que se ela entrasse, ela ia abalar. E pra mim, ela abalou as estruturas do programa. Ela ainda tem uma posse de winner. Eu enxergava muito ela na final. Ela entregou e levou as principais provas do reality. Provas essas que são muito mais difíceis do que aparentam Falando bem a verdade pra vocês Na minha cabeça, a única coisa que eu gostaria Era que ela tivesse usado mais o tempo Mas nenhum dos participantes usou o tempo completo O que também é bom, porque não enche muito o saco Mas eu tô muito Muito chocado mesmo de que a Dakota não vai competir na final E eu poderia te dizer assim Que foi histórico ter você com a gente Muito obrigado por não ter desistido do Corrida Muitíssimo obrigado Eu agradeço muito Pela trajetória que eu tive aqui De verdade eu, eu não tô triste por não estar na final. Acho que parte de estar o tempo todo trabalhando com isso é a gente saber quando a gente é, a gente saber quando a gente acerta. É e não foi o momento, mas a temporada toda foram vários momentos Dakota, que eu… Dakota, você foi o momento. <risos> você é É o importante momento a gente Dakota. relembrar que você, Dakota, venceu a maioria das provas mais importantes da temporada. E você venceu, assim, tipo, muito bem. Eu tô muito orgulhosa da minha trajetória aqui. Nossa, eu tô muito cara. feliz de poder ter participado, de poder ouvir o feedback de vocês. Eu admiro cada um de vocês, vocês fizeram parte da minha vida. Eu tô muito feliz de estar tá aqui, de poder mostrar meu trabalho para vocês acima de tudo. E pô, esse oito episódios, tá ótimo. <risos> <risos> tá. <risos> obrigado da cota. Obrigado, obrigado da Muito sucesso. A gente se vê em breve. Eu saio muito satisfeita com os desafios que eu ganhei. E eu vim pra jogar o jogo do reality show, me destacar como personagem no reality show, mas eu não, não consegui mostrar minha parte como pessoa. E é uma lição que fica. Acho que eu tô chorando de emoção de ter ouvido tudo daquelas pessoas. ouvir que eles me acham foda e que eles acompanham o meu, meu canal, que eles sabem o que eu faço, que eles sabem quem sou eu. Eu só agradeço Corrida e eu espero de verdade que as pessoas se divirtam tanto assistindo quanto eu me diverti participando. Se depois de três episódios principais ganhando, gritando a temporada inteira, você não tá pronta pra me seguir, bicho? Por favor, arroba da Cota Monteira em tudo quanto é lugar. Por favor, eu te imploro. <risos> e gente, eu tô muito chocado que a Dakota foi eliminada, é sério no começo, lá no começo no começo do episódio que eu falei que eu tinha uma teoria pra terceira temporada que não aconteceu e que a gente ia ver se ia acontecer nessa, né que é uma caixinha de surpresas era a formação de uma tripla final e na minha cabeça era ou Dakota mais alguém ou Dakota mais duas pessoas não tinha outra possibilidade e juro por deus que pra mim é um choque e assim gente, eu não consigo pensar numa pessoa que tenha sido mais player mesmo na temporada daquela cota. Realmente é aquele tipo de competidora imbatível eu não sei o que dizer, gente, eu tô muito sem palavras eu já tô começando a devagar a respeito da eliminação da Dakota realmente é uma coisa que me pegou muito de surpresa. O seu que e fala de hoje, ele foi mais uma prova pra gente de que você com certeza já superou essa questão de não conseguir falar muito bem em público sem ficar nervoso. Por mais que eu eu sei que você tava muito nervoso mas você gaguejou muito pouco você conseguiu... Contar pra gente tudo que você queria. Você também não usou o tempo completo do Maki Fala, mas dentro do tempo acho que, que você ninguém fez, pra mim foi muito bacana te ouvir e conhecer mais da sua história. Você começou de uma maneira que eu acho que foi ideal pra se começar o um Maki Fala. Você começou agradecendo o seu público, você começou agradecendo as pessoas que estavam ali por você. E isso é essencial quando a gente trabalha com o público. Então, leve isso sempre com você, sabe? Esse agradecimento pelas pessoas. E eu gostei muito, porque você se permitiu contar suas histórias, sabe? Com muita honestidade. Eu consegui ouvir de você o que eu queria ter ouvido. Quem é você? De onde você veio? Por que você tá aqui? Por que, que você quer isso? O que, que você já aprendeu com seus erros? Isso foi, assim, gigantesco para mim. É de uma humildade incrível. Você me tocou muito. E eu tô mais ainda apaixonada por você como pessoa, porque como profissional eu já era. E uma das coisas que mais me tocou, assim... Eu sou mãe, né, gente? Não pode falar a sua gratidão pelos seus avós, assim. É, é muito lindo ver, <risos> ver isso, assim. Porque eu acho que todo mundo que a gente que cuida, que a gente ama, a gente cuida pra, pra ter isso, eu acho que a gente só quer gratidão mesmo, a gente não quer mais nada em troca e eu admirei muito isso em você e você conseguir compartilhar isso, deixar claro o seu amor por ele e você tem um coração humilde, você é uma pessoa maravilhosa Jade, eu amei te ouvir hoje, eu acho que... Ai, gente. A gente vem acompanhando os depoimentos ao longo da temporada. E a gente conhece um pouco mais da Jade a cada depoimento, a cada semana que passa. Durante as provas, realmente você encarna aquela coisa youtuber, aquela coisa, né, influenciadora. E hoje eu acho que foi um misto dos dois, assim. Eu vi você ser aquela Jade que você foi a competição toda, aquela coisa assim. <risos> é muito legal, eu acho muito legal mesmo esse seu jeito de falar. E ao mesmo tempo, eu consegui ver um outro lado da Jade que eu... Por algum motivo eu sabia que existia, mas eu ainda queria ter certeza e você conseguiu trazer pra gente hoje através... É, da sua história. Você também trouxe esse seu jeito engraçado que às vezes aqui você já pesou como um escudo. Mas você trouxe nos momentos que você percebia que tava… A história às vezes tava pesando até pra você trazer. Daí você usava a piadinha, que é o que a gente costuma fazer pra dar aquela leveza e passar pra próxima história. Era uma nova história, uma nova história. Sem contar que você ensinou a, a make, tudo de uma maneira muito à sua cara. Fez uma make enorme mesmo. Eu acho que você foi bem completa e divertida eu, eu te acho te que foi a maior make de todos eu quero te dizer que eu sinto muito por ela sinto muito por você ter que ser tão forte assim sinto muito por você ter que engolir tanto esse choro que toda hora tem que escapar eu sinto muito mesmo porque você tem também, além dessa força a coragem de olhar para isso por é tudo isso que você viveu você tem a coragem de olhar para isso de entender que isso faz parte da sua história de entender que essa lágrima aí faz parte de quem você é, de respeitar isso por mais que te exija uma força gigantesca. E eu não tenho a força que você tem, a coragem que você tem de abraçar a sua dor, de trazer pra sua história de significar isso de uma forma importante para que as pessoas possam se conectar. Jade, isso é maravilhosa, mulher. <risos> você, tá, você entregou tudo, realmente. E uma coisa que me chamou muita atenção é você estimular as pessoas a pedirem ajuda. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, sabe? Acho que às vezes as pessoas se sentem inseguras nesse momento. E eu acho que as blogueiras têm que trazer um pouco mais sobre isso. É, muito legal saber que você tem um público jovem. E às vezes as pessoas falam, pô, as crianças não aprendem nada com influenciadores. Mas se eu fosse o um adolescente, uma criança que te assistisse, e você passasse essa mensagem sobre pedir ajuda, a minha vida eu acho que seria outra. E com certeza você seria a minha diva, sabe? <risos> e, e Ela é a minha. É saber que você é uma influenciadora que atinge essas pessoas. E, e é tão incrível, assim, tão profissional assim. É muito difícil encontrar. Vocês três são mega profissionais, gente. Vocês são surpreendentes. Então, muito obrigado por ser essa pessoa incrível e passar essa mensagem incrível. É... E aí, vocês dois fizeram uma que fala da forma como a gente esperava mesmo, assim, né? A coisa de contar a vida de vocês ensinando uma maquiagem aí para quem tava assistindo. Ai, gente. Vocês três estão na final, gente. Eu sabia! incrível. <risos> parabéns. Elay, Eric e Jade, vocês estão na final da quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Parabéns! <risos> parabéns, ah. parabéns, parabéns, parabéns. Eu parabéns. sabia! Não tinha como a gente <risos> eliminar um de vocês agora e fazer a final dupla, como a gente sempre fez então, dessa quarta temporada como tudo tem sido tão diferente e também tem pego a gente de surpresa a gente decidiu fazer uma final tripla para que todos vocês tenham a chance do voto público Tá. Eu sabia! Gente, eu juro por Deus, eu teorizei milhões de vezes sobre isso na minha temporada Mas nessa eu tava muito na dúvida, principalmente por ter tido uma não eliminação Ainda mais sendo entre Jade e que são duas das nossas finalistas Ai meu Deus do céu! A primeira finalista da quarta temporada, eu já até amarrou meu cabelo Finalista da quarta temporada, <risos> <mais> fechou, <risos> que parecendo Mas Anabelle, Mas eu tô aqui, sou finalista mas eu não acredito que eu ia ser não, tá? O que me levou pra final foi <risos> o, meu, o meu não medo de me arriscar e de me jogar na palhaçada, e pra se divertir em vez de e querer e ficar polido demais, perfeito. Pra falar sobre isso, sobre essas coisas no último episódio foi meio que um desafio pra mim. Porque ninguém nunca chegou e falou assim, ah, conta essa história. Pra mim, sempre foi lembranças jogadas que eu queria esquecer. <risos> Mas eu parei pra pensar que, tipo, eu passei por tudo isso eu tô aqui. E eu tenho que ter orgulho de contar isso pras pessoas. <risos> Ai, ele tá tão feliz! Ah, né? eu não sei nem o que sentir, assim. Eu contei uma história que eu fui realmente abandonado pelo meu pai e pela minha mãe biológica. Mas ao mesmo tempo que eu tive muita sorte de ter uma avó maravilhosa, incrível. Quando eu pensei em que era uma que fala, eu falei, eu preciso falar de manhã. Conhecendo ela, me conhece e realmente eu não, não tenho mais meio que... Poder falar do que é Erickson ao meio da Araúja Silva Neto, sabe? Quando eu saí de casa, eu falei assim: <risos> mãe reza. Porque se tem alguém que é um em cutícula com Deus, com Jesus, é você. Então reza pra eu conseguir. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Muito, muito, muito feliz mesmo. Sinto que eu vou sair daqui realmente voando assim de tanta felicidade. Se possível. <risos> Esse foi definitivamente um dos momentos mais fodas da minha vida, se não realmente foi. Porque a minha vida inteira eu escutei muitas pessoas perto de mim dizendo que eu era insignificante, que eu não valia nada. E eu cedia isso porque eu acreditava que o meu papel era aquele. Eu demorei muito tempo pra perceber que aquilo não era verdade. E realmente pra pedir ajuda. E só a partir desse momento em que eu deixei realmente essas águas passarem é que tudo começou a fluir. Então hoje pra mim foi... Extremamente simbólico e pra todas as pessoas que fizeram as, as coisas que fizeram comigo Olha onde eu tô Eu consegui Senta o dedo no voto, gente Chega de chorar, que é, eu não aguento é, mais chega de chorar. De chorar Chega, minha bagajada tá toda borrada Simpreze. Acabou ah! Gente depois de uma emocionante temporada e de uma emocionante montagem do final, né, gente? Tô aqui com a base esburacada de tanta lágrima, né? Por culpa dela, ela vai ter que vir bem aqui, ó, passar uma base, mas não quero base do não, eu quero a powerstein, tá, entendeu? pra arrumar essa minha cara que tá toda esbracada de lágrimas gente, extremamente chocado que Dakota não foi pra final eu realmente tinha grandiosas expectativas, eu tinha quase com certeza mesmo que ela estaria na final e agora na quarta temporada nós temos a LA. Lai. eu não a conheci, eu não acompanhava o trabalho dela e eu simplesmente me apaixonei pela persona dela, pelo carisma, pelo alto astral, pelo humor ao longo dos episódios. Sinceramente, é uma pessoa que. Vocês viram quanto eu me emocionei com ela. Tenho certeza que vocês se emocionaram também ao longo da temporada. E o lugar dela na final é mais do que merecido. Nós temos Jade, que a adoro desde o primeiro momento. Fiquei extremamente feliz que ela chegou na final. Ela é uma garota extremamente talentosa. Assim como eu já falei anteriormente, ela tem uma identidade que acompanha ela, sabe? Eu brinco muito com esse comentário nas postagens dos competidores, né? Mas eu acho a Jade muito it's girl realmente ela é o momento o fim falou ah se eu fosse adolescente você ia ser minha diva ela é a minha diva mesmo não sendo mais adolescente né já passei um pouquinho dessa fase mas ela é muito diva ela é muito it girl e por fim nós temos o eric que eu porra como que eu não posso me identificar com ele homem maquiado nordestino já teve questões com a aparência dele que muito se assemelham às que eu já tive muitas vezes quando o eric tava falando no programa eu me enxergava nele eu queria me emocionar quando Aí chega de chorar, né, gente? quando ele começava a falar a respeito das questões dele com ele mesmo e dele em relação ao trabalho dele essa é definitivamente foi uma das minhas temporadas favoritas de assistir de Corrida das Blogueiras e assim como eu falei no primeiro episódio, meus parabéns para as meninos do Diva Depressão meus parabéns para a G Studio também que não é fácil fazer uma temporada de Corrida das Blogueiras esse projeto ele é imensamente grande eu tinha uma ideia de quão grandioso ele era mas até participar da minha temporada, lá, temporada 3 eu não tinha ideia da magnitude dele dele. Então realmente é um rolê É um esforço gigantesco que o Diva da Depressão tem que fazer E é um projeto que todos os anos muda a vida de quem tá no elenco É isso, meus amores Votem no candidato ou na candidata que vocês mais querem Que leve a coroa de cola quente pra casa Foi um deleite estar aqui com vocês ao longo de todos esses episódios Eu vou pensar em como é que eu vou fazer o formato do último react de Corrida das Blogueiras né? Porque vai ser ao vivo e tal, vai ser mais longo Óbvio que eu não vou reagir a tudo, né? Mas aos melhores momentos sim e quem sabe eu não reajo ao recap Que vai ao ar na semana que vem, né, gente? Se você curtiu acompanhar esse episódio comigo Acompanhar essa minha temporada De reacts aqui, né? A Corrida das Blogueiras 4 Já vai deixando seu like aí embaixo Se for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais a sua arroba no Instagram No Twitter, no TikTok, em todo lugar, gente Até no Kuai Então corre lá pra me seguir tudo em arroba Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando No finzinho do vídeo, eu sou Gabriel Jordan